viatura quando eu for ser policial depois eu vou fazer uma live eu de polícia primeiro eu quero começar de médico aprender o básico a polícia é mais complicado porque para trabalhar de polícia aqui nessa cidade você tem que saber os códigos do que entendeu código que tem que saber o, todo o código que Ah é foda Olha lá, chegando o pessoal lá Aquilo é pessoal doente eu vou, eu vou dar uma olhada aqui Deixa eu ver um negócio sem médico, aí tu médico deve estar fora da cidade, viu? É o Kevin. Eu vou lá fora vou ver o movimento, o que tá acontecendo. E aí? E aí, parceiro? Cadê o nosso chefe? Não sei, eu consigo ir lá certinho. Mano, é, ele saiu, cara, e eu tô aguardando ele pra.. Pra me trocar de roupa, Ei. cara. Eu já tô setado, Ei. eu já posso trabalhar já de paramédico. Ah, entendi. Você fez o que? Vocês fizeram o quê? Então, a. É, teve um pobre aí na cidade. Aí ah, eu tive que reiniciar tudo de novo, cara. Mas vocês não fizeram nada? Só, só, só, só fez a entrevista ontem. Ontem eu fiz só a entrevista. Aí ele vai fazer a entrevista com você ainda. Ele falou pra você ficar aqui no hospital? Ô, oh, eu digo, ó, oh, sabe uma coisa? Eu acho que é melhor você trabalhar, porque, ó, oh, o meu primeiro emprego vai ser aqui no hospital. Depois a gente sai, nós dois vai trabalhar de polícia, pô. Aham. Você quer trabalhar de polícia? Eu queria. Então, é depois. A gente vai aprender algumas coisas, entendeu? Porque uhum. a gente vai ver tudo, cara. A gente vai ver a ação de bandido, a ação de polícia, entendeu? Sim, sim, sim. Gente... É da hora mesmo, hein, mano. Então, aí depois a gente. Sai. Primeiro a gente vem consegue. Cá, cá. Ó, primeiro a gente consegue uma grana, entendeu? Tá de olho aqui. Esse cara tá estranho. Ó, é melhor a gente conseguir uma grana primeiro, Primeiro conseguir uhum. a grana, depois a gente sai, cara. Ó, o seu carro tá estacionado errado, não tá não? Vem cá. Não pode ficar atravessado assim. Esse <risos> moleque é, é, é engraçado demais, mano. Ele, Ele trabalhando de médico não vai dar certo, mano. Não vai dar certo, olha só. Eu Tem que deixar o carro, ó. Oh, você tem que deixar o carro aqui, ó. Oh. Ou oh, oh, você tem que deixar o carro aqui, ó. Oh, assim, ó. Oh. Ele tem que ficar de, lado? de, de frente para cá, isso de frente para lá. Né? quebrar o carro todo <risos> é, esse é ruim imagina esse moleque vocês Opa, o que, o que quebrou aqui? vocês imaginam esse moleque é, dirigindo a ambulância com um doente dentro vocês imaginam? o que deu isso? bom eu acho que você deve ter batido alguma coisa com esse carro não? Não, pô, só o fim aqui reto <risos> eu, eu, eu, eu fui estacionar ali na frente, ó Só que aqui a vaga é muito grande, eu botei aqui mesmo tá, ó, Eu vou... tenho que ir no mecânico quando no meu carro acontece isso? É, você tem que estacionar assim, ó vou, vou te mostrar como que é que estaciona Não, entendi já, mas... Destrava o carro, destrava o carro Ó, oh, tá vendo que você tem que deixar? Uhum. Por quê? Porque aí cabe outros carros aqui. A ambulância vai parar aqui, as ambulâncias, entendeu? Ó, oh, acho que eu vou em alguma loja e comprar uma água mais tarde. Tá, mano, cadê o um médico? Ô, oh, você sabia que o um médico pega um helicóptero do hospital? Uhum. Da hora, hein? Então, mano, eu tô te falando. Tem, ó, tem, tem viatura do hospital, tem SAMU, tem o um carro próprio do médico. Tem o helicóptero uhum. do médico. Eu, se eu fosse você, eu começava trabalhando no hospital. Depois você. <risos> Eita! Esse é o delegado? Não sei. E aí, doutor? Opa, meus queridos. Você, você ouviu o médico por aí? Então, o médico tava lá na DP resgatando o cidadão lá. Ele deve estar tá voltando daqui a pouquinho. Viu? Porque a gente vai começar a trabalhar também, só que a gente tá aguardando ele. É. Ah, maravilha. Ele deve estar tá chegando Ele tava lá na DP. Acabei de sair de lá. Eu vim aqui pegar uma água ali. Ele... Certo, ele é nosso ah, chefe Entendeu? Aí a gente... Aí ele aí, ó. Ele ali tem, ele. Tem, ele, tem ele. que dar roupa pra nós, tudo. Mas vem, vem de Red longe, aí. Nossa! Ah meu carro! Oi. Você tá bem aí, irmão? Tô 10%. É isso. Oh, oh, oh, oh, oh meu querido, me de Oh meu Deus do céu, vem cá, filho. Oh, Caraca, Vamos, o cara que te carrega, calma aí. Vem, vem cá, bater. cara. Vem cá, vem cá. Calma eu assim, eu não consigo eu cá. te segurar. Bora. Vem, me segue aí. Vai botar tua roupa lá, Olho? Então, onde colocar a roupa? Você é paramédico, lá na, naquele armário que eu te mostrei ontem. Vou Fui. Paramédico, não. por favor. Mas você não mostrou a mim, não, o um, um armário, Não mostrei, não? Não. Lá no final segue tem uma porta, reto, ali. Segue reto e tem vai uma porta branca ali. Doutor, é a porta fazer uma branca pergunta? lá. Ó. Bota para a Isso é branca? Isso é cinza. Essa porta aqui é branca? Eu não sei. Vê se tem aqui alguma coisa aqui dentro. Aqui, ó. É aqui dentro, é aqui dentro. Vem cá. É aqui ó, tem uma porta à esquerda, eu vou chamar a minha, minha garrafinha. Tá. Uh... Como foi é que ele falou? Deixa eu ver aqui, como é que faz pra colocar a roupa. para fazer animação para entrar em serviço barra para entrar em serviço barra serviço não tô tentando aqui é. barra c que falou isso Samuel em serviço. Acho que eu tô em serviço. Tá, mas... É a roupa, mano. Eu acho que ela não tem roupa branca. Bom, tirei o boné. Deixa eu ver. Oh, eu, eu entrei de serviço, só que eu continuei com a mesma roupa. E vem ali, pô. Tu conseguiu mudar? Ó, oh, tu iniciou o serviço, agora vai lá de novo. Vê lá. Vai lá. Aê moleque, eita porra, gostei, agora sim, mano, aí boy, como é que eu tô, olha aí, tá lindo demais, olha aí, eita, eu vou pegar a galegona que, que vem com o delegado aí direto, queria eu, ela deu em cima do, do doutor, ela falou que o doutor era um gatão. E você, aqui, você só fez entrevista ou você fez mais alguma coisa da entrevista? Eu fiz só entrevista. Eu fiz a entrevista. Então, faz a entrevista. É, e ele perguntou se eu queria mesmo ficar, entendeu? Igual você, igual ele perguntou pra você, entendeu? Não, agora eu decidi mesmo. Ó, Nossa, você, depois de... Você tem Você direito... passou uma visão boa, velho, de, de ser paramédico. Você tem direito de usar arma, tá ligado? Ó, oh, tô armado aqui, ó. Ó, oh, oh, minha arma aqui, ó. Aí do lado aí, tá vendo? então Puxa ela, puxa ela. Não. Não pode não. <risos> pode não, maluco. Pode. Essa arma aqui, é quando a gente tiver trampando e algum maluco vir tirar onda, tá ligado? Uhum. <risos> Tem que ter cuidado. Só pode atirar se você for. alguém tentar roubar você, entendeu? Uhum. Mesmo você de folga, se você tiver de folga e alguém for tentar roubar você. Eu vou lá que o médico vai me ensinar algumas coisas. Vou lá, vou lá. Ô, oh, é, você aguarda aqui que eu vou chamar ele, tá? Beleza. Olha ele aí, ó. sim, ai, mano. Aí, doutor. Comando já? Opa, doutor. Opa, vamos fazer daqui a pouco ali um. Você tá saindo? É, eu tô, é, tô entrando, né? Isso, Eita, você vai está saindo no serviço, é isso que eu quis dizer. É, hum. o seu amigo tem que ficar aqui fora, sabe? Sentado, lá fora. Eu, Olá. eu, eu queria fazer entrevista. Ah, tu não sabe o que tu quer, velho. Não, não, Eu, eu ele conversei me com uma visão com ele, boa, doutor, ele, ele, ele que me passou uma quer. visão boa. Tá, como é que eu vou te setar agora se o cara acabou de sair, velho? Como assim? O patrão só foi... acabou de sair, velho. Mas assim você me complica, velho. Ele tava na tá um cal comigo, mano. Não vai chamar ele, não? Vou... vou esperar ele entrar de novo. Opa, mano. Fala aí, beleza? E aí, pai? Padeci no Necrotério ali, velho. Ah, é? <risos> ah, é foda, o Necrotério tá. Foda quando a gente morre. Vixe. É foda. Bom trabalhar então, Ivo. Não, mas fala o seguinte, daqui a pouco você volta aí, cara, não desanima não, mano. Vai pegar laranja, velho, dá dinheiro. Vai catar laranja pra você. Ó, aquele carro lá já catou muita laranja, filho. Lá na letra L. Já te ajudei, velho, agora você De... tem que correr atrás. Depois você vem eu aqui, vou lá. Depois você volta aqui. Quer que eu volte aqui que horário? Eu não tenho um horáriozinho da hora aí pra eu entrar. Pra eu cara, deixa eu dar umas... umas 10 horas, sabe? Beleza, eu vou lá pegar laranja, então. Beleza, esperando ele. Tamo junto. Tamo junto. Bom trabalho. E aí, Ivo? Valeu. Vamos trabalhar, Ivo? Vamos lá, doutor. Você vai pedir pro paciente mentalizar aqui na máquina. Ele vai deitar. Certo. Ele vai deitar, né? Isso. Aí vem aqui do lado, Isso. bota aí barra, é. Vai botar, né? Barra, é. Não, virado para cá. Não, não fica nervoso não, tá só o treinamento. Tô aqui. Tô de boa. E do lado, cara. Aí, tá é que eu vendo? apertei a letra T, aí ele não tava virando. Tá, volta. Isso, agora se apertar a letra T perto de mim. Isso, para frente, de frente. Isso, agora é a metade do T. Barra é. Espaço mexer. Fazer perto de mim, entendeu? Ah, tem que estar tá perto, né? Fazer perto de mim, beleza? Mas deu certo, eu tô fazendo aqui, ó. Ivo, tá me ouvindo? Opa, é, tá me ouvindo? Mas deu certo que eu, eu tô fazendo aqui, ó, o, o gesto e tal. Tem que fazer perto de mim. Tá indo? Tá alguma coisa? Tô, tô, mas tem que fazer perto de mim. mim. Isso aqui é uma animação. Aí agora você vai fazer o que, ó? Aí você vai estar tá conversando com o paciente, Certo. Entrando, falando que vai dar uma injeção, pá, ou vai tratar um ferimento. Você mentaliza o T e bota barra tratamento. Barra... Pronto, tá tá. oh, foi? Foi, agora... Opa. Te agarrei, foi mal. Te agarrei, foi mal. Agora vem cá. F6 para parar a animação. F6, F6. para animação. animação. Isso, agora vem cá. Agora vem atrás de mim aqui e aperta o H. Isso. para pegar o paciente. Aí tem Agora que... me coloca lá na VTR. Como tem que, que, que é apertar aí? o H e segurar, doutor? Ou apertar só se Não. Se... aperta e solta. Certo. Me leva até a VTR. Me joga lá dentro. Me levar. Até a VTR. Pode ver? Se quiser. Isso. Qual é o comando que usa para colocar dentro da viatura? É qualquer porta? Ou atrás? Qualquer porta, doutor? Ou atrás? Qualquer lugar. Certo. Para ficar mais, mais da hora, eu vou aqui e... atrás. Pode viu? ser atrás, atrás. Isso. Isso aí, bota atrás. Aí tem que apertar o quê? Para botar você lá dentro? Deixa eu ver. Barra? Eu botei no Discord. Barra, receber. Deixa eu olhar aqui, doutor. Calma, é só um treinamento, hum. daqui a pouco a gente vai fazer na prática, a próxima chamada é teu. Na... Então, vou acompanhar. Para em serviço, para tratar paciente, para, para, para botar na VTR, barra CV. Barra CV. Você tá em serviço, mano? Tá, né? Tô em serviço. Ok. É, apertei tá, aqui... Barra CV não foi não Me solta aí, aperta H Aperta H aí Aperta H Aperta H pra me soltar, isso Agora eu te peguei, ó Vem aqui perto, ó Barra CV Viu? Tem espaço? Tem espaço ou não? Não, e barra CV Agora eu vou te retirar, ó barra rv deixa eu fazer faz de novo deixa eu fazer de novo beleza faz aqui do lado aqui ó que pega direitinho ó. aqui ó vou uhum. agora me tira barra rv Aí, agora foi, hein? Beleza. Aham, L, Isso, show de bola. Aí você pede pro cara colocar o cinto quando tiver aí dentro. Tá ok, obrigado. hein? vamos é, um ver. Ele, agora... ele tem como colocar o cinto, né? Ele tem, foi... tem. Ah, tá. Isso. É. Bom, agora é só prática, né? É só praticar. Vamos lá, que eu vou dirigir vamos ver se a gente pega alguma ocorrência. Aí. Vamos esperar aqui mesmo. Deixa eu desligar a via. Quer Liga que eu dirija? VTR. Quer que eu dirija pra você ver, doutor? Liga a VTR isso, Desliga a VTR. Sabe desligar? Sei. Liga a VTR. Sei, sei sim. Tem muito combustível. Doutor, co como é que eu ligo a sirene? Alt que? Alt que. Tá. Tem é que ligar. Alt Pronto. Agora tá vendo aquela setinha aqui no, do lado do M do N? Aperta aquela setinha do lado do M do N. Tá vendo duas setinhas aí? Dois tra... do... Tipo, tem dois vezes ao contrário. Isso, ó, A sirene aí, ó. Isso. Só que tem que segurar, né? Ou não? É, eu seguro. Eu gosto de segurar. Isso. Aí tá certo, hein, doutor. Eu tô gostando, hein? É legal, pô. É, agora desliguei o rei. É aí, tá? É um jogo, tá? Tá assim mesmo. Fala aí, doutor. Na DT, mano. Vamos lá na DT lá. Tá vendo? Na DP, na DP, Sabe onde é a ADP? Sei, sei sim. Então vamos lá. É... Eu gosto... Eu gosto de marcar pra não errar, doutor. Beleza, pode ir. Bota cinto. Essa é DP? Só tem essa? Tô vendo aqui no Twitter. Aqui, ó. Enviando o... Fazer por favor, o samura aqui. Polícia... É... Será que é essa aqui? Opa, cadê? Tem ninguém? Tem uma pessoa. Tem uma mulher lá ah, dentro, é lá, ó. Isso. Ai, Será, que lá. É Será que é ela? É aquela que dá em cima de mim, velho? Deixa eu sair daqui. Vamos ter que seguindo. Não, pega a viatura e estaciona direito. De vou lá. <risos> Acho que não foi aqui não, mano. <risos> Oxi! Mano, tem quantas DP? Tem essa, tem essa. Será que é na outra, mano? Polícia Civil, mano. Ô doutor. Eu acho que é na outra. É tem, tem duas DP, tem outra, tem outra. Vamos na outra. Vai, complica, mano. É que tem duas. Tem duas DP. Vamos rápido, vamos rápido. maneira maneiro ele é, devagar, isso aqui, né? Vai, ele é ele mesmo, ele mesmo. Vai lá, lá, lá. É lá mesmo. Pode ir, pode ir. Devagar, devagar. Para a viatura aí. que qualquer canto você pode parar. Opa. Aí, galera. Estamos gostando? <risos> Eita, nós, viu? aceitado, você o tá osso aqui, viu? Primeiro dia de trabalho. Oxi. É, só tem dois DP, tem esse e o outro lá, que é Polícia Militar e Polícia Civil. Deixa eu te falar, tá chegando chamado pra Tá em serviço mesmo você? É, é para entrar eu apertei lá. Barra serviço. Servico. Ok, ok. Servico. Isso. É cara, tu não tá chegando chamado para mim não, mano. como pra você como é Apareceu que... alguma coisa na tua tela? Como é que faz? Apareceu, não sei o que é